uma melhor estratégia, uma melhor preparação para lidar com os riscos envolvidos com acidentes perigosos aí nessa duplicação, né, da, da BR-101 Sul. É, o projeto, né, ele faz parte de uma estratégia é, de gestão ambiental, né, é, e das contrapartidas, né, da, da própria duplicação aí da BR-101 Sul, né, e essa parte que lida com os produtos perigosos, é, o projeto tem algumas dimensões muito importantes, né, algumas dimensões que são de aumentar a percepção de riscos lá, né, para que o próprio público saiba o que, que é um acidente, que são produtos perigosos, como agir no momento uh, de uma emergência, se eles né presenciarem um acidente, como é que eles comunicam isso, como é que eles identificam que tipo de produto e qual a periculosidade. Então tem toda uma uma ação que está sendo feita com todos os municípios da zona de influência da BR-101 Sul, para que as pessoas tenham uma compreensão um pouco melhor do que, que é, são esses produtos perigosos. Tem uma questão toda de capacitação e foi feito um um, um, um, uh, um exercício muito importante, uh, referencial na América Latina, poucos tiveram essa dimensão, junto com especialistas do SENAI, né com uh, parcerias com o Polo Petroquímico, em que a gente fez um simulado de uh, o que aconteceria se tivesse um acidente para que a gente pudesse treinar as equipes, tanto dos bombeiros que atuam na região, defesa civil, operadores né das prefeituras ali que normalmente acabam envolvidos de alguma maneira, e se deu chance de que outras equipes de todo o estado participassem justamente para a gente começar a capacitar aqueles primeiros respondentes que né, a gente primeiro tenta evitar que os acidentes aconteçam mas se eles acontecerem a gente tem que mitigar os riscos então a gente teve essa ação de capacitação né? e aí tem a questão de equipar os né, os respondentes, os bombeiros né daquele trecho para poder uh, atender, fazer a resposta no caso de um acidente né e aí tem duas ações importantes a criação de um centro de controle integrado, né, que vai ter a possibilidade de monitorar, tem um software para que ele possa acionar as pessoas, então tem toda uma estrutura de resposta ali, de gestão de resposta que vai ficar em Osório. Nós estamos, é, com o apoio do projeto, né, fazendo uma ação de é, melhoria do espaço físico, instalação de equipamentos, é, capacitação aí dos próprios bombeiros ali, né, treinamento deles para que eles possam operar esse centro de comando aí em Osório e tem a questão toda dos equipamentos, né? Aí tanto equipamentos de proteção individual quanto uh, uh, equipamentos mais significativos, né? Tem um, um, um caminhão de uh, atendimento a emergências aí, né? PP com um produtos perigosos que está sendo adquirido via projeto e transferido para os bombeiros lá, uh, vai ficar em terra de areia, que tem três deles no país, né? Então um equipamento de ponta que vai permitir que a gente faça o atendimento no caso de um acidente com as melhores condições possíveis, um para poder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 É, que é muito deficitária no estado do Rio Grande do Sul e nós temos ocorrências frequentes nesse tipo de, de produto, né? é, essa parceria é fundamental né? para que a gente aporte equipamentos, materiais, viaturas, para que o nosso homem que está lá na ponta possa atender de maneira adequada né? e principalmente minimizar os riscos à, à sociedade e ao meio ambiente. Além do projeto que está acontecendo nesse momento, está previsto para continuar até 2018. Quais os próximos passos? É, o projeto ele já vem de algum tempo, né? a gente montou também o plano de atendimento a emergências, que foi uma ação conjunta em especialistas de trânsito, especialistas em análise ambiental, especialistas em gestão de risco, que montaram tudo que é mais ou menos as diretrizes para o atendimento a uma emergência, isso foi validado pelo DENIT, pelo Ministério do Meio Ambiente, né? nos pediram até alguns avanços, assim, aproveitando a capacidade da universidade de desenvolver conhecimentos, no sentido de uh, avançar um pouco na própria identificação de riscos né? e, e, e estratégias de resposta. Então a gente ainda tem alguma, algum trabalho ainda a fazer lá na, em melhorar o pai, nesse sentido, né? embora ele já, esteja, já tenha sido entregue, de avançar ele, até avançar em volta do que a gente conhece, e tem a questão de terminar a aquisição dos equipamentos, né, porque até pelas oscilações aí de valores, com esse projeto, né, eh, os recursos chegaram a algum tempo, e o dólar variou muito, muitos desses equipamentos são importados, né, eh, ou tem referência em preço eh, internacional, a gente eh, teve que reajustar o projeto para poder fazer as aquisições, e tem essa questão ainda de divulgação do projeto, de né, eh, cont ações continuadas de melhoria da percepção eh, de toda a comunidade, e efetivamente terminar as obras lá em Osório e fazer o treinamento dos bombeiros, né, que tão, é, é, que vão operar efetivamente os equipamentos que vão estar tá lá. E a gente espera que esse projeto, que é um projeto piloto, né, é, com muito apoio aí é, do próprio Denit, né, da, da, da gestão ambiental é, envolvida, é, seja um modelo para outras concessões e outras ações, né, é, porque efetivamente ele eleva a capacidade de resposta aí do, do Estado do Rio Grande do Sul para um outro patamar além de também provocar a própria universidade a pensar em como é que ela pode ir contribuindo para a gente melhorar essa questão da gestão de riscos uh, em função de acidentes perigosos ou outras uh, desastres e emergências que a gente tem. E que legado educacional esse projeto deixa para a escola de engenharia? Acho que ele deixa alguns legados importantes. Né? A gente pode avançar, por exemplo, na construção de um modelo de vulnerabilidade né, é, para todo o BR-101, um que né, foi um avanço, em termos acadêmicos, está sendo publicado, uh, outros trabalhos como uma dissertação né lá no censuramento remoto que eu tive a oportunidade de uh, orientar, que trabalhavam já com coisas que até não são do escopo do projeto, mas que acabaram sendo influenciadas pela nossa convivência, digamos, né com, com a questão do, do, dos produtos perigosos. Por exemplo, a criação de uh, um app que registrasse todos os caminhões que entrassem no trecho e automaticamente soubesse até pela própria uh, acelerômetro do, do, do celular, se tem chance de ter acontecido um acidente, e informe, né não precisa nem aí, o próprio motorista ou um usuário informar que houve é acidente. A gente teria uma possibilidade de, uh, entrando na, na estrada, através do próprio celular, né a gente saber mais ou menos se, como é que esse, esse veículo está se deslocando, e se ele parar de se deslocar ou tiver uma alteração, digamos assim, de posição muito forte, que mais ou menos caracteriza um acidente, Uh, isso sem informado diretamente ao centro de comando. Então foi bacana porque a gente começa então a utilizar diferentes tecnologias, diferentes saberes que a universidade tem muito para começar a pensar como é que a gente uh, não só uh, melhora a condição atual, mas começa a abrir novas possibilidades de fazer melhor o que a gente já vem fazendo. Qual é a importância da fiscalização ambiental deste projeto? Olha, uh, eu faço parte da empresa que faz a gestão ambiental da BR-101, né? uma empresa contratada pelo DENIT, é, para fazer o acompanhamento de diversos programas ambientais, entre eles o Programa de Transporte de Produtos Perigosos. Ao todo, a BR-101 uh, teve 22 programas ambientais, né, e o DENIT uh, contratou então a empresa para fazer o acompanhamento desses programas. E no caso do produto, Programa de Transporte de Produtos Perigosos, ela fez um convênio com a URX, né um termo de cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem um centro de excelência uh, dessa área de cargas perigosas, né, que é o CEPED, e fez o repasse da verba então para esse centro, que está executando as metas previstas lá no plano básico ambiental da obra para essa área de transporte de produtos perigosos. Né? Então, nós estamos acompanhando, né, vendo como é que está o andamento desse programa, as dificuldades que possam acontecer, que sempre tem, né? As dificuldades burocráticas, é, dificuldade de relacionamento, muitas vezes, né? É, entre as partes envolvidas e a gente sempre está pronto aí para dar o apoio possível para esse programa poder, assim como os outros, ter maior agilidade né na execução. Esse momento aqui de entrega desses equipamentos é um momento bastante esperado, né? Há bastante tempo, o pessoal aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e todas as instituições envolvidas estão é, trabalhando para que é, essas metas sejam executadas, né? E, quer dizer, no momento em que começa a entregar o material, é um momento é, de ver a coisa concreta se realizar, né? Apesar de que é, já tem outros elementos importantes desse programa já sendo executado, né? É, foi feito já há um tempo atrás é, pelo CPED também junto com Bombeiros e, e, e a Defesa Civil. Foi feito um curso de capacitação é, para os diversos atores envolvidos nessa área aí, é, na estrada. Então, Bombeiros, Defesa Civil, a NTT, é, até o nosso pessoal né da área do DENIT, que tem um grupo lá na, na, no, no túnel do Morro Alto, né? onde eles têm é, uma equipe de socorro, fizeram o curso de treinamento. É, então, foi um curso muito bom, um, um curso com uma avaliação que teve é, de todos os presentes, autoridades presentes, um dos melhores que já viram no Rio Grande do Sul. E, e realmente bastante importante, porque não é uma coisa muito fácil, é bastante complexo a ação de emergência para esse caso de produtos perigosos. Né? Se não houver um cuidado e um, um, critérios muito muito bem avaliados para a atuação, pode ocorrer é, acidentes até mais graves do que simplesmente virar o produto. Né? Então tem que ter um cuidado muito grande. E esse curso, esse treinamento foi muito bom, ele envolveu 90 pessoas da região, do litoral, ali de toda 101. E também é, o DENIT, no, na elaboração do, do projeto executivo da obra, é, já pre, fez a previsão também de defensas é, é, barreiras junto da BR em direção às lagoas que ali na no trecho de Osório Torres existem muitas lagoas, né? E a BR margia muito dessas lagoas, né? Então é um ambiente bastante sensível para casos de um acidente com cargas perigosas. Nesse sentido, já nos pontos de maior sensibilidade já foi feito barreiras também é, metá barreiras metálicas e barreiras, principalmente barreiras concreto, que é o né, para qualquer acidente poder evitar. Também está sendo construído lá em no, no, no Osório também, um, um centro é, que vai fazer todo o acompanhamento de possíveis acidentes e prevenir, inclusive, também, né, um centro integrado que vai ser utilizado pelas diversas instituições com equipamentos todos para poder é, agir nesse momento. Então, assim, é, para nós da Elga a gente está fazendo esse acompanhamento é, o andamento está sendo satisfatório né e então esse momento de entrega desse material um momento de certa forma de coroamento da execução desse programa